A Operação Caranguejo dos Serviços de Informação e Segurança de Estado, com o SIC, veio dar a este endereço, ponto .43 do condomínio Imbondeiro, o proprietário Pedro Lussat. Aqui, no dia 10 de maio, os agentes encontraram 19 malas, todas com dólares e milhões de quanzas. Esta operação inédita resultou em apreensões de malas milionárias com valores impensáveis de se guardar em casa. Vamos aos valores. São em malas, Pedro Lossato escondia mais de 10 milhões de dólares norte-americanos, acima de 700 mil euros e mais de 800 milhões de guanzas. E não é tudo. Tinha também duas dezenas de relógios de luxo revestidos de diamantes e de ouro rosa. Mais de 15 viaturas top de gama, 45 imóveis registados em seu nome, dentre os quais casas e apartamentos nos melhores condomínios em Luanda, destaque para uma penthouse. O império de Pedro Lussat vai mais longe. É também proprietário de cinco apartamentos em Lisboa, Portugal e um na Namíbia. A Operação Caranguejo envolvendo os serviços de informação e segurança do Estado e o SIC, deteve Pedro Lossato no dia 12 de maio, quando tentava escapar da investida dos agentes do SIC. Foram também apreendidos comprovativos de transferências feitas para o exterior acima de um bilhão de dólares norte-americanos. Estão apreendidos também dois iates de luxo e grandes extensões de terrenos no Talatona e Benfica. Das viaturas apreendidas, chamou-nos a atenção este Lexus VIP, com bar e bancos traseiros reclináveis. Obviamente, proporcionava uma viagem de luxo para o passageiro especial Pedro Lussat, o guardião de caixas com celos do BNA e notas novas de milhões de quanzas. A TPA segue o pormenor a Operação Caranguejo, que deteve um acusado que precisa agora dizer à justiça com que pernas conseguiu abocanhar tanto dinheiro e imóveis.